a nossa teoria do Homem da Lua, né? Porque tinha uma Verdade. linda fotografia aquela imagem. Eu não achei ainda, mas linda, né? Que é ele em pé, assim, uma lua bem brilhante acima dele. Mas uhum. eu tava pensando hoje, né, que ele pode ser, talvez, né, tudo aponta para o seu Gandalf, que talvez ele realmente possa ser uma versão do Olorin antes de vir como Gandalf, sabe? Sim. Uma versão do Olorin é, fazendo um estágio ali. É, <risos> Porque eu, o Gandalf é ele... duas vezes. É a média, né? Como o cinzento e depois como o, o branco. Então não ele... impede que ele tenha algum experimentalismo antes. Veio como ele... o bronze antes, né? É. <risos> como o latão. Eu não gosto, ser bem eu não gosto. Mas eu tenho gostado do estranho. O estranho eu acho legal. Eu só não gosto dele ser o Gandalf. O que, é, que nesse... você acha, Diego? Que é, é fala aí, Diego. Desculpa, tô fazendo a entrevista aqui. Eu já tô... Ó, esse é meu microfone, não. É o lápis. É... Pode, pode fazer. Fica à vontade. <risos> Desculpa. Eu, eu, eu penso o seguinte, que eu tava conversando com um colega professor que é mais novo que eu, e ele conheceu o universo pela pelos filmes do Peter Jackson. E aí quando a gente estava conversando, e ele tá acompanhando, a gente conversa toda vez na, durante a semana, e aí levantou-se essa possibilidade do Gandalf ser o estranho. Ele adorou, ele adorou. Então eu acho que o Gandalf ele ficou um personagem tão marcante para quem lê, viu os filmes, e, e, e obviamente é um, um produto né da, da Amazon que quer dialogar também com todas as possibilidades de memória afetiva, é, eu acho que o Gandalf teria que estar presente para dar aquela resgatada, né? Acho que para para gente que lê os livros, lê o Conto leu lê o Se lê a história da Terra Média, é, fica meio forçado sem assim, ser o Gandalf, porque tem tantas outras possibilidades que poderiam ser inseridas. A gente gostaria de ver, parece que o Gandalf fica uma coisa batida. Mas para quem não tem isso, que é só o produto mesmo de entretenimento para ter aquele é, calorzinho no coração de quando era na década de 2000 e via os filmes, eu acho que o Gandalf faz sentido. É, e, e se for o Gandalf mesmo, é, aquela pancada que ele deu no chão, né? Do pra afastar os, os javalis ali, é, é, faltava só o cajado, né? Faltava ah, só o cajado. É, vamos, vamos chegar nesse ponto aí, vamos chegar. Que eu acho então, que é por aí... isso que ele se machucou, né? Exato. Tudo a pra, pra ser ele, mas o que me incomoda eu já falei em outras lives, mas uhum. não gostar de repetir porque também é outro público também, enfim. Uhum. O que me incomoda é que eu sempre achei que o mais bonito era que o Gandalf dava atenção para os pequenos, e não ao contrário. Então eu gostava de ele ser o único Easter que foi atrás dos Hobbits, porque o resto, os magos azuis, foram para o leste. O, o castanho, né, o Radagast, se interessou pelos animais e pelas plantas. E o Sarma, pelos grandes, né? O Radagast então, é a Luísa da Terra-média. É, exatamente. <risos> E, e aí, sobre o Gandalf, que tem esse coração misericordioso de ouvir aquele que não é, aqueles que não são ouvidos por ninguém. E se for assim, ele meio que perde um pouquinho dessa, dessa beleza de ele ser um sábio, mais sábio dos, dos maia né? É, ser um Easter que se dignou a se curvar aos pequenos. Eu acho bonito isso, sabe? É, pede um pouquinho, não que ele não vai ter essa afeição, mas ele vai ter essa afeição também muito por gratidão, porque eles o salvaram, de certa forma, né? Então, ali já amigos, então eles que foram ao encontro dele não encontraram, isso me incomoda. Sim. Mas, enfim, e aí também fica muito fanfic, e eu queria que fosse o menos fanfic possível, sabe? Assim, Tem coisas que eu sei que precisa inventar e é necessário, mas isso não é necessário, tá É. Eu também achei desnecessário, achei que não precisava disso. É... Apesar de eu gostar do personagem estranho, eu gosto do ator, sim, eu acho que ele atua sim. muito bem. Eu não gostei do... Não gostei muito do, do estranho. Agora, no quinto episódio, eu tô começando a gostar. Eu não tava gostando da enrolação dele, sabe? Tipo, hum. quatro, cinco episódios pra ele desenrolar alguma coisa, sabe? Tipo, ele ficava só mana, mana, uri... Mas mana. era legal. Era legal porque tinha uma coisa do, do mágico, né? A, o, o plot dos, dos Harfoots é a magia. Isso é legal, sim, mas... Eu, que eu queria que ele fosse, Ganda? Eu queria que fosse uma outra coisa, né? Falando ainda <risos> dele, o que vocês acham? A gente achou esse trecho aqui do Contos Inacabados, vou colocar pra vocês. O que você acha, de ele, Cristina? Vou até diminuindo que eu sou... cresci demais aqui, ó. Aumentou demais. Esse trecho de Contos Inacabados, sobre os easteries, que, que fala aqui... Então, Manway. Manoë perguntou onde estava Olóren, e Olóren, que trajava cinzento, e por acabar de voltar de uma viagem, então isso foi antes da Terceira Era, se sentara à beira do concílio, perguntou o que Manoë queria dele. Manoë respondeu que desejava que Olóren fosse como terceiro mensageiro à Terra-média, então a viagem que a gente conhece, a viagem definitiva do Gandalf, mas fala que ele tinha acabado de voltar de uma viagem. Isso é muito interessante, essa brecha aqui, dá pra usar essa brecha, vocês acham que dá pra usar pra encaixar o Gandalf na Segunda Era? Eu acho que é possível, é, porque se a ideia é fazer essa costura é, com o objetivo de, de restabelecer laços afetivos com o público dos filmes e do Hobbit, obviamente, é claro que o Gandalf tinha que estar na série, e de algum jeito. Eu preferia muito mais, seria muito mais interessante a presença dos Magos Azuis, por exemplo que lá no People of Middle-earth o Tolkien fala que eles vão para a Segunda Era e aí acabam tendo uma versão diferente do que ele fala em outros lugares que eles acabam se rompendo né? No People uhum. of Middle-earth ele fala que eles conseguem é, ser, ser, é, enfrentar né, o Sauron no leste. Ou um outro Maia que pudesse ter essa ideia da intervenção divina, outro emissário que pudesse ser, uhum. é, outro personagem que expandisse a, a, a mitologia e, e, e a narrativa. Eu preferia que fosse outro personagem. Mas esse, o depoimento desse meu colega professor, que eu falei, é mais novo que eu e que conheceu a Alba pelos filmes foi tão emocionante, assim. Não, é. O Fandra <risos> é, vai ser muito legal. É, assim. Aí ah. eu entendi. Aí ah, você entendeu. É, é. Aí eu entendi, assim, eu entendi que, que ele não o sabe O objetivo é, cumprido é. do Prime. É, exato. É, exato. É, é, é. é. A gente tá pensando com a nossa cabeça, mas é isso. É. Esse, esse resgate do paisão assim, né? E é, eu acho é. que e uma coisa importante, assim, que, que, eu, que, eu, que eu acho também. É, ele já tá começando a mudar essa coisa da ambivalência. Então a coisa dos Fireflies lá, né, dos, da, dos vagalumes. Que ele matou e ele falou, ah, morrer, então eu sou um perigo porque eu matei os vagalumes. Tipo, uma coisa que era uma coisa toda sombria e tenebrosa que ele poderia ser o, o Sauron. E na verdade ele foi um erro, né, ele cometeu um erro, assim, ele, e, e acabou matando as, as Não precisa é, necessariamente ser mal, né? Exato. Eu, eu acho que é legal porque tem um jogo do Shadow of Mordor, Uhum. que eu também acho que tem muito de, de Shadow of Mordor na série, o videogame, porque toda a parte da transformação do Falflands na Mordor é Shadow of Mordor, é o um jogo de videogame. A coisa do tio se esgueirando pelos orcs, fugindo as, as fogueiras dos orcs, é muito Shadow of Mordor, assim, uhum. do videogame mesmo. E lá no videogame tem uma cena que você tá jogando e aparece lá dizendo que os magos azuis tinham feito mapas do céu. E eles conheciam muito das constelações, porque eles tinham que ir para diferentes... É, diferentes é, lugares da Terra-média, uhum. então você com o personagem jogando videogame, você encontrava lá um mapa do Mago Azul, de um Mago Azul, uhum. eu fiquei pensando, olha, pode ser também, então eu acho que, e, e quando eu ah, seria essa... bem legal se fosse, é, uhum. porque eu acho que tem uma, um diálogo também com o público do videogame, assim, que, que também uhum. eles querem costurar, é um negócio assim, eu fico pensando sobre a série de maneira geral, é um negócio muito, assim, é, é, é, é, é trabalhoso, assim, porque eles tentaram fazer uma costura com uhum. todos os culturais que existem sobre Tolkien, desde os livros até o filme, o Hobbit, o videogame, é, com vários outros elementos da cultura é, é, pop e da cultura, digamos, é, de artes plásticas, enfim. E, e assim, se der é certo, vai dar muito certo. Se der errado, vai ter uma, <risos> uma coisa de retalho que não foi pra lugar nenhum. Então, é, é, eu, eu, fico, eu fico na expectativa. É, eu acho que também ficou meio... tá meio lento, assim, né? Precisa dar uma agilizada, assim, mas, Sim. mas é, até agora não vi nada que me fizesse desistir da série. É, Bom, eu acho que legal. e aí olhando o Gandalf do jeito né que pode ser né, esse estranho uhum. é, assim pode ser legal para ter aquele momento né, de catarse, assim se for outra coisa também vai ser muito legal mas né, ou se for o personagem do Homem da Lua também vai ser muito interessante né? então eu acho que no fundo é, é um dinheiro bem gasto assim eu acho que houve pelo menos não sei se é porque é o problema <risos> da questão do roteiro né? ninguém é o Tolkien né é o cara é a questão da criatividade e da genialidade do autor assim você você não pode reproduzir a competência técnica de amarrar uma erudição com a beleza como ele fez. É. E ao mesmo tempo o significado, quer dizer, é muito difícil fazer um outro Tolkien. E o próprio Tolkien Eu... não fez é, um romance sobre essa era, né? Ele mesmo não passou por esse desafio. Isso.